Menos 5, e assim vai. Então, se eles ganham, uh, eu não me lembro agora se é 37, isso é bruto, né? O do Ministro Supremo. É, 40, não me lembro. Você vai fazendo a conta. Eu sei que o meu o líquido, eu posso eu falo sem, eu não posso ter vergonha de falar isso, gente. Quem paga meu salário são, são vocês, né? Você é, precisa saber quanto você está me pagando. Vocês estão me pagando 28 mil reais por mês líquidos e se você somar todo o resto é décimo terceiro que todo mundo tem, a gente também tem o adicional de férias, como a gente tem 60 dias de férias por ano isso é uma mamatona, vai. vamos é, acordar eu prefiro ficar sem, pode crer. Né? pra ninguém mexer o saco com essa porra, entendeu <risos> é, mas eu também vou querer a compensação financeira disso não é verdade? porque eu vou ter que trabalhar um mês, você vai me pagar um mês a mais? pode ser, eu acho que é justo uhum. então assim, somando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo dá hum. tipo 30 mil reais líquidos por mês, eu acho que é um bom salário mas por que, que eu fui ser juiz? Não foi por causa do salário Inclusive não era esse salário lá atrás